Fala aí molecada, tudo bem? O negócio é o seguinte, hoje no Bandeira Quadriculada Vamos repercutir todo o grande prêmio da Hungria, a vitória de Sebastian Vettel Também vamos falar da Indy, que teve a vitória do Alexander Rossi Que agora é o novo vice-líder do campeonato, lá na corrida de midi Também vamos falar muito na questão do futuro da Ferrari, depois da morte de Sergio Macchioli qual é o, os caminhos a para a escuderia? E, e também, é claro, a NASCAR, que teve mais uma corrida nesse final de semana, e o futuro aí também dos brasileiros as principais categorias do mundo. Convido você a participar com a gente pela hashtag BQNAFT. Estarei eu, o César Augusto, também os dois convidados especialíssimos. O Fábio Campos, do Café Com a Velocidade. E o Valese, do Podcast F1 Brasil. 9 horas da noite, até as 10 em radiovt.com.br Valeu.